Muito obrigado pelo seu carinho cada vez maior em todas as manhãs. Hoje em dia fica por aqui em algumas regiões do país que a partir de agora exibem a programação local. E para você que está no Rio, continue ligado a partir de agora no Balanço Geral, que hoje terá um dia muito especial com a estreia de novos cenários, novos estúdios e muitas surpresas com o meu querido amigo Tino Júnior. Um grande beijo, um forte abraço e muito sucesso para vocês! A gente trabalhou duro, foram dias de muito empenho, muita inspiração para reinventar, muita transpiração para reformar, para chegar até aqui. Juntamos as melhores ideias, pegamos o melhor da tecnologia, para entregar melhor para você. E agora, está tudo pronto. O nosso novo estúdio está sensacional. Essa é a nossa equipe da Record TV Rio. Tudo pronto para o Balanço Geral. Vamos nessa? Vai começar agora o melhor Balanço Geral das nossas vidas. Vem comigo, não me abandona não. Chegou a hora. Vamos lá, esse é o momento, essa é a hora. Que prazer. Você faz parte da família Balanço Geral e essa aqui é a nossa casa. Casa nova, reformada, tudo lindo, feito com muito carinho para você. Olha esse novo painel. Tudo que se passa no Rio de Janeiro vai passar nesse painel. São vários estúdios num só. Aos poucos, hoje, durante o nosso programa, eu vou mostrando cada pedacinho dos nossos novos estúdios. Vem aqui, deixa eu mostrar para você aqui também, esse novo projetor. Altíssima resolução. É o que há de mais moderno no planeta. Eu vou chamar os repórteres, vou chamar o helicóptero da, da Record TV, todas as nossas equipes espalhadas. Ah, tem um espaço também, hoje a gente vai usar um espaço para shows. São vários artistas hoje passando por aqui. Eu vou adiantar, tem Dilcinho e tem Nego do Morel. Agora, por falar em música... Eu tô sentindo falta do DJ Tubarão. O que, que houve com o Tubarão? Tubarão? Tô aqui, fera. Não ah. te abandonei, não, irmão. Ah, beleza. Aí? Tubarão, que alegria. Que alegria, Tino. Gostou do teu novo espaço? Tudo lindo, Tino. Tudo maravilhoso. Essa é a rádio balança no ar. É verdade. Só que a gente tem que saber se o Tubarão tá pronto pra tocar. O Opa. que tem aí? Vamos fazer diferente. Primeira música então, de hoje. Então, vamos começar bem assim, ó. É. Aê. Boa, Tubarão. Alegria, né, tia? Né? Sensacional. O Tubarão hoje tem o nego do Borel e tem é, de um sino com a gente. Tem de um sino também. Boa, e tem as notícias do Rio de Janeiro. É verdade. E em cada notícia você solta uma trilha. É exatamente, ó. Aí. Boa, arrebentou Tubarão. Vamos começar. Que Deus nos proteja. Vem comigo, não me abandona, não. Olha aqui, ó. O helicóptero da Repórter TV já tá sobrevoando o Rio de Janeiro. Nesse momento, estamos na Avenida Niemeyer. Eu mostro imagens ao vivo da Avenida Niemeyer para você, que continua interditada nos dois sentidos, entre São Conrado e o Leblon. Olha aí, teve hoje ali um deslizamento de terra e o que a gente viu foi muita, muita água. Né? Muita água e lama que acabaram tomando conta da Avenida Niemeyer. Nos dois sentidos, a prefeitura teve que interditar. A gente pode perceber aí, olha, que tem... Muita lama que desceu já na última chuva, aquele temporal caiu no Rio de Janeiro. E essa clareira foi aberta. Essa casa ficou completamente destruída naquele temporal. Você pode ver que tem boa parte da casa aí que foi soterrada. E aí, agora, aquela, aquela lama né, ainda continua... Caindo, A gente está lá ao vivo com o helicóptero da Record TV, sobrevoando. A gente mostra para você tudo o que acontece, toda a movimentação do trânsito também. Hoje as pessoas tiveram dificuldades em chegar à Zona Sul, em sair da Zona Sul e chegar à Zona Oeste também. Graças a Deus ninguém ficou ferido. Né? Nesse momento os agentes da Prefeitura e da Defesa Civil trabalham para liberar as pistas. A Conlurbe mobilizou uma equipe de garis para remoção da terra. Olha, o trânsito foi desviado para a autoestrada Estrada Lagoa Barra. Pode ver aí, ó, trabalhão, tremendo trabalho da Conlurme e da Prefeitura também. Eu daqui a pouco volto para a Maia. Olha, uma ação conjunta das Polícias Militar e Civil cercou hoje o Morro São João no Engenho Novo. Olha, o objetivo dessa operação é prender bandidos que circulam por lá, né? São 30 traficantes de drogas que atuam ali na região. Um dos alvos é o William Souza Guedes, esse cara é mais conhecido como Chacota. A polícia acredita que ele seja o responsável pelo primeiro policial morto este ano, que é o soldado Daniel Henrique Mariotti, de 30 anos. Foi baleado na cabeça ao tentar evitar o roubo, um roubo da linha amarela. Lembra desse caso? Então, a gente vai direto para a delegacia, né, onde o Jefferson Monteiro, tem todas as informações para gente. Deixa eu falar com o meu querido Jefferson. Jefferson, boa tarde para você, querido. Boa tarde, não, ainda é bom dia, Jefferson. O que você tem de novidades aí, amigo? Bom dia. Pois é, Tina, olha, a operação ainda continua. Bom dia para você e para todo mundo que está acompanhando agora nesse momento. Novo balanço geral, né? Bom, olha só, a gente está aqui na delegacia do Rocha 25DP, que faz parte dessa operação. Ela, com apoio. De policiais da UPP São João fazem essa operação desde as primeiras horas da manhã. São mais de 100 agentes de segurança empenhados em cumprir 30 mandados, sendo 28 de prisão e 2 de busca e apreensão contra menores, todos ligados ao tráfico de drogas ali em comunidades do, da, que, situadas ali no Engenho Novo, na zona norte do Rio. São essas comunidades, Tino. São João, Rato Molhado, Matriz e Matiz.